Oi pessoas, eu sou a Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo! Nós temos muitos vídeos para vocês aqui. Então, olha só, se não é a sua primeira vez, já sabe, curte né, este vídeo, já deixa aí sua curtida para não esquecer e para me ajudar a entender que tipo de vídeo vocês estão gostando de consumir. Hoje, a gente vai falar sobre esse poder de fazer a diferença, né? E aí eu vou comentar com vocês o que aconteceu para eu decidir fazer esse vídeo. Isso não cai na prova, oh yeah! Eu estava vendo um vídeo no Facebook que eu acho que resumiu bem essa ideia que eu gosto de passar, o que eu concordo, ou que eu queria passar para vocês. E aí o vídeo se resume a é, pessoas dando depoimento sobre o uso do celular no trânsito. E aí essas pessoas falam que, que usam, que fazem que respondem mensagem, que um deles chegou a dizer que toda vez que pega no celular quando está no trânsito, pensa, por que eu estou fazendo isso? Mas mesmo assim, continua fazendo. E aí depois entra uma moça é, dizendo que sofreu um acidente de carro porque uma pessoa estava falando no celular e não percebeu e passou o sinal vermelho. E aí um outro carro teve que desviar dele e no que desviou se, é, se chocou com o carro onde ela estava. Morreram o pai e a mãe dela. E ela é, teve uma paralisia, onde ela teve que ficar durante dois meses, se eu não me engano, no hospital e depois mais dois meses em reabilitação. Não sei se foi exatamente dois meses, mas reabilitação para voltar a andar, para voltar a conseguir se alimentar sozinha e que ela tem parte do corpo paralisado. Nessas né? pessoas estavam diante desta menina que estava contando esse fato. E aí ela falou uma frase, durante o momento que ela está contando isso, que ela diz assim, que nós temos o poder de fazer a diferença. E aquela frase me marcou muito, porque de fato, e aí eu comecei a imaginar, poxa, uma atitude que a gente muitas vezes acha que é besteira, porque a gente nunca viu nenhum acidente, ou porque a gente sempre pega, ah, mas eu sempre pego, nada acontece, né, e a gente vai fazer o quê? Vai esperar acontecer para ver que é verdade? Algumas ações que a gente faz no nosso cotidiano, elas fazem de fato a diferença. É muito comum a gente querer fazer a diferença no mundo, salvar o mundo e a gente esperar para fazer uma grande ação. Só que o que significa grande ação? Comumente a gente julga que é uma grande ação se houver um grande reconhecimento, ou seja, se várias pessoas começarem a dizer o quanto você foi importante ou se você conseguir ver as pessoas que, é, que você salvou, que você conseguiu é, é, ajudar. E necessariamente não quer dizer que você, por ter é, feito uma ação que é pequena, você não tenha feito uma grande coisa. Você tem o poder de fazer a diferença. Doar sangue, por exemplo. Você não tem que esperar ter uma pessoa que você conhece, que vai precisar de do doação de sangue para você doar sangue para entender que aquilo é importante. Né? Existem pesquisas e mais pesquisas que, que falam sobre isso, que falam sobre o risco de andar com o celular celular, né? que parece bobo, mas tem um monte de pesquisas evidenciando quais os riscos né? de andarmos com o celular, de estarmos postando coisas é, durante trajeto enquanto dirigimos por exemplo. Então acreditar nessas pesquisas antes de ter que ver alguém que sofreu um acidente ou mesmo de sofrer um acidente ou de sofrer uma tragédia, de passar por uma tragédia, para entender que essas pequenas ações de fato têm um impacto muito grande. E se diz, ah Lívia, mas se eu não fizer pode ser que alguém faça. Bom, você não é Maria Vai Com as Outras, na verdade, a gente tem que ir fazendo os nossos. Nesse caso, essas pequenas ações elas não são pequenas, elas só parecem pequenas, mas elas podem fazer realmente toda a diferença. Então eu quero que vocês aqui deixem comentários sobre pequenas diferenças que vocês lembraram. Eu lembrei dessa, da doação de sangue, claro que tem muitas outras, mas que outras pequenas diferenças vocês acham que a gente pode fazer e que, na verdade, pequenas coisas que a gente pode fazer que geram grandes diferenças? Que tipo de ação a gente pode fazer que faz a diferença? Ou que alguém chegou em você e que você achava que era uma besteira que você estava falando, mas alguém chegou em você e você percebeu que ajudou e que transformou? Comenta aqui, vamos conversar sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe Compartilha com quem né, não chegou aqui ainda no canal. Vamos fazer essa comunidade crescer. Comenta aqui comigo, seja aqui ou seja fora daqui. E vamos conversando. Beijo, pessoas. Boa semana e tchau. Isso não cai na prova. Oh, yeah.